Tchau! estamos iniciando agora um novo episódio do quadro Música Italiana é Vita, sim! Agora esse quadro de italiano com música tem um nome. E no episódio de hoje você vai ver 10 sacadas que a música Manote da cantora Ariete, vai te ensinar sobre a língua italiana e sobre como falar com naturalidade o italiano do dia a dia. Eu sou a Ana Paula e a minha missão aqui na internet é exatamente essa. É te ajudar, ajudar brasileiros, italo brasileiros a falar em italiano do dia a dia com naturalidade. Por que esse quadro é tão famoso aqui e por que, que aprender italiano com música é tão eficaz? Um só exemplo. Olha que coisa mais linda! Que vem e que passa num doce balanço. Aí, <risos> quando foi a última vez que você ouviu essa música? Mas você não se esqueceu da letra. Muito pelo contrário. Quando a gente aprende outras línguas, a música pode ser um utilíssimo instrumento para memorizar vocabul vocabulários, conceitos, estruturas da língua. Então, é por isso que aqui eu insisto em fazer com que a língua italiana seja prazerosa e o aprendizado seja eficaz. Por quê? Porque a gente ama música italiana, né? E aprender com música é tudo de bom. Agora eu vou é, compartilhar aqui a tela com vocês. E aí eu já começo com as instruções sobre como vai funcionar essa aula aqui. Então, nós vamos primeiro analisar a letra da música e depois a gente vai ver essas 10 sacadas do italiano baseadas na música que nós vamos ver hoje. Durante as aulas, siga as minhas instruções, faça anotações para este vídeo agora e já vai pegar seu caderninho ou pegue o seu celular, eu não sei se você usa algum aplicativo de repetição espaçada, tipo Anki, se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, porque é um app, é um instrumento muito útil para a memorização da língua italiana. E, assim que terminar essa aula, pegue essa música aqui, ó, L'Ultima Notte, di Ariete, e insira, olha aqui quem chegou, <risos> e insira na sua playlist para você ouvir mais vezes, já conhecendo a letra, já sabendo o que se trata, assim você se lembra, termos, estruturas da língua e tudo mais. E quem é aluno Vita e está assistindo essa aula, saiba que o PDF com a letra e a tradução está lá no módulo Tribu Vita. Vai sentar aqui comigo. A Margot vai ouvir a aula também, né Margot? Você vai me ajudar, é a minha ajudante aqui. E lembrando... Uh, que eu não sou uma cantora Mas acontece, você me conhece você vai ver que há, em alguns momentos Quando estou ensinando com música Eu não aguento E aí eu começo a cantar E aí vira aquela aquela coisa Mas eu não sou cantora não, tá? É isso Não preciso nem falar que não sou, né? Vocês vão ver <risos> Enquanto eu preparava a apresentação Eu vi essa frase Eu achei muito legal, olha Dove le parole faliscono la musica parla Onde as palavras costumam falir a música fala, olha só, em português o falir é um verbo defectivo, né? não, não é conjugado em todas as pessoas, então por isso que eu coloquei aqui, costumam falir. Então, onde as palavras costumam falir, a música fala, é parole, falisco, no la música parla. Achei bem interessante aqui essa frase. Muito bem, então nessa primeira parte da aula nós vamos ver a música inteirinha, ver a letra da música, o que está dizendo e depois a gente vai para sacadas, como eu disse antes. Então isso aqui é o primeiro a primeira estrofe da música, olha. Un'altra estate passa e la guardiamo andare via in silenzio. Tu mi sti mi fiori le labbra e mi prometti ci vediamo presto. Isso aqui eu dei uma engasgada porque eu tava na minha mente eu estava cantando. Ela é assim, ó. O Nathate passa. Ela guardiam de em silêncio. Tu mi labra. E me promete te veriamo presto. Aqui, embora na música ele diga, tu mi fiori le labra, ela diga, na realidade, tu mi fiori le labra, quando a gente está falando, a gente sabe que isso acontece com as músicas, né? Então o que está que dizendo aqui? ó? Um outro verão passa. Olha só, em italiano, verão é uma palavra feminina. Estate, estate é verão, que é feminina. Então, olha aqui, um outro verão passa, un'altra estate passa. E la guardiamo andare via em silêncio. E ouvemos ir embora em silêncio. Guardare, em italiano, é olhar. Então, la guardiamo significa guardiamo l'estate, lá porque, lembra, verão é feminino, então la guardiamo, é igual a guardiamo l'estate, e em português seria o vemos, o olhamos, né? Andare via significa ir embora, andar em italiano não é caminhar, mas é ir, então andare via significa ir embora, e olhamos, ir embora em silêncio, em silêncio. A pronúncia desse Z aqui é explosivinha, então é silêncio, ok? Silêncio. Continuando, o meu mouse não está mais funcionando, mas a gente continua mesmo assim, ó. Tu mis fiore le labra, tu mis fiore le labra, você toca, fiorare, é só tocar assim levemente alguma coisa. No? Quando qualcuno te esfiora Alla metro Se você está no metrô lotadão E qualcuno soltanto te sfiora Significa que tocou assim Passou e tocou em você Então tu me Le labra Você toca os meus lábios Le labra, plural E me promete E você me promete Te vediamo presto Nos vemos logo Detalhe, olha aqui, mi sfiori, prometi, quando o verbo termina com i, em italiano, significa que está falando de tu, da segunda pessoa, então, por exemplo, io sfioro, io prometo, tu sfiori, tu prometi, ok? Depois, continua, ó, esparirá la sábia si lascerà trascinare dal vento, e vuota quella piazza, ricordo quando ci stavamo vincendo e sparirà la sabbia, e areia desaparecerà, e sparirà la sabbia, e desaparecerà areia, si lascerà trascinare dal vento, e si deixarà, Arrastar pelo vento, olha aqui, neste caso esse DAL significa, né, pelo, se laxerá, se deixará, trachinare, arrastar, pelo vento, se laxerá, trachinare, dal vento, olha aqui, verbo laxare, que é deixar, aqui está no futuro, né, lacherá". La sábia laxerá, ok? A areia deixará, então está no futuro, mas a pronúncia aqui desse SCE desse é esse CHE. Em italiano, quando você ouvir CHE, pode ter certeza que se a palavra for original italiana, a escrita é exatamente essa, com SCE. Então, é CHE. Tá? E aí depois, é vuota quella piazza. Está vazia aquela praça. Por que é vuota e não está vuota? Porque em italiano, quando a gente tem, é, dá essa ideia de é, presença, né? Algo, algo presente em algum lugar, se usa o é. Então, por exemplo, é, mesmo quando você está falando sobre é, qualidades de uma pessoa, né? Por exemplo, eu estou nervosa agora. Parece? Não, não estou nervosa, mas por exemplo, eu estou nervosa Sono nervosa, que é o verbo é, a mesma coisa. É aqui, vamos falar sobre uma terceira pessoa, que seria esse é. Então, a Maria está nervosa. Maria é nervosa. Maria é nervosa. Ah, e se ela só estiver naquele momento, for uma coisa passageira? né? Porque em português a gente usa esse é, o verbo é, ser, ser, em português, nesses casos... Para dar uma característica a alguém, por exemplo. Se em italiano usam até para uh, uh, sensações passageiras, como fica se no italiano for passageiro? A única diferença que você tem que especificar. Por exemplo, Maria é uma persona nervosa. Ou Maria, a dessa é nervosa. Entendeu? Vai ser sempre o é. Então, aqui, é vota quella piazza. Aquella praça está vazia. È vuota. Ricordo quando ci stavamo in cento. Io mi lembro quando stavamo eh, in, sen, in cento. Aquella praça, In cento. Questo qui è numeral al mesmo. Aí ela dice Da stese sulla riva l'alto mare Quante giornate ho visto cominciare La luz espelta desce em quel locale dove andávamos per gridare. Das tese sul riva alto mare. De deitados na orla até o alto mar. Esse aqui, ó. Da al, né? Significa de até. Das tese sulla riva. De deitados na orla. Das tese sulla riva. Olha, que isso daqui é plural. Ela está falando dela e mais alguém que estavam deitados na orla. Das tese sulla riva, all'alto mare. Até o alto mar. Quante giornate ho visto cominciare? Quantos dias eu vi começar? Ah, mas dias em italiano não é giorno? Ou giorni, né? Giorni em italiano. Olha aqui. Giorni. Giornate. Não é giorni, dias. Então, na realidade, é. é giornate é, digamos, um sinônimo. Então, fica muito mais. Uh, uh, poderia ser. Quanti giorni ho visto cominciare? Quante giornate? Dá uma sensação, assim, de uma. de, uma, de, tra, de transcorrere. Il giorno, não é? Todo, todo dia, sabe? O dia inteiro é essa sensação que dá, mas são, digamos, sinônimos. La luce è spenta adesso in quel locale dove andavamo per gridare. A luz, lembra do é spenta, é vuota? Significa que é, não significa que está, né? Em italiano é assim que eles falam, então, la luce è spenta. A luz está apagada, penta. A luz está apagada agora naquele local, naquele lugar. Dove andavamo per gridare? Onde íamos para gritar? Lembra que eu disse antes que andare é ir? Olha só, aqui está dizendo andavamo, é o passado passado. O famoso passado imperfeito, né? Quando eu fazia alguma coisa, eu comia alguma coisa, algo que a gente fazia e que não teve uma conclusão, assim, muito marcada, né? É, é, é assim a terminação em italiano. Então, por exemplo, qual é o verbo em italiano que você conhece? O verbo, qual o verbo que tiver em mente, assim, em italiano agora? Mangiare, eu dou sempre esse exemplo, eu não sei porquê. Então, por exemplo... Qui noi andavamo, nós íamos. Como ficaria nós comíamos? Só se liga aí na terminação do verbo, olha. Noi mangiavamo. Uh, caminhar. Noi caminavamo. Uh, que mais? Uh, cominciare. Noi cominciavamo. E por aí vai. Então, dove andavamo Per gridare. Para gritar, com D mesmo, gridare. Aí aqui chegou o refrão da música, ó. Não me importa di niente, io l'ultima notte la passo com te. Prendi da bere e porta-me dove vanno le stelle. É l'ultima notte, e siamo solo e te. Ela diz. Dimmi, que ti ricorderai. Dimmi. Dime, que te ricorderai? Dime, dime, que te ricorderai? Bonitinha. Então esse é o refrão, olha aqui, ela diz. Não me importa de niente. Não me importa nada. Eu, l'ultima notte, la passo con te. Eu, a última noite, a passo com você. Por que, que tem esse L aqui? Antes de última, não poderia ser. Eu, última notte, la passo con te. Não, porque isso aqui é o um artigo, seria como a última noite. É o artigo definido, né? Então, é última ele é desse, dessa maneira aqui, quando a palavra seguinte começa por vogal. Então, se era la última, como a palavra última começou por vogal, então, aquele a vai embora. Tá? Por uma questão mesmo de sonoridade. Então, fica última como se fosse uma palavra só prendi da bere, pegue algo para beber, para tomar, Prende da bere, esse prende, ela está dando uma ordem para o interlocutor dela, para a segunda pessoa, então ela está falando assim, pegue algo para beber, Prende da bere, e porta-me, do vanno le stelle. E me leve onde vão as estrelas. Olha, dove vanno le Onde vão as estrelas? É l'ultima noite, siamo solo e e te. É a última noite. Estamos somente, estamos aqui somente eu e você, o sono somente eu e você. Dime que te ricorderei de me. Me diga que você se lembrará de mim. mim, me diga. Que ti ricorderai di me, que você se lembrará, ricordar-se, né? Lembrar-se, então, ti ricorderai di me. Tá vendo como é muito fácil aprender italiano de forma natural, com palavreado do dia a dia, através das músicas? É isso aí. E depois você vai ouvir essa música, você vai ver que é muito gostosinha, você vai colocar na sua playlist e vai ouvir muitas vezes, e você vai se lembrar das explicações, Dessa aula aqui. Então, continua até o final, até porque a gente já vai ver as sacadas, as dez sacadas que essa música nos traz do italiano. E aí ela diz: Essiamo soli in spiaggia, e estamos sozinhos na praia. De novo, esse essere com o significado de estar, né? Que não significa e somos sozinhos na praia, significa que estamos sozinhos na praia. Quindi. E siamo soli in spiaggia. Plural, soli, né? Sai, non abbiamo bisogno di niente. Sabe? Nós não precisamos de nada. Sai, non abbiamo bisogno di niente. Se sai tra le mie braccia, juro, stanotte notte durerá per sempre. Se você está entre os meus braços, se sai tra le mie braccia, Juro. Olha aqui, é quase igual ao português, só tem esse G explosivinho, né? Então, é juro. Esta noite durará por sempre. Essa noite durará para sempre. Ana Paula, por que, que aqui tá dizendo se está e Não poderia ser se sei tra bracha? Poderia também. Ai, mas então tá vendo que tanto faz ser stare ou essere? Não. Neste caso, stare, em italiano... Dá mais aquela sensação de permanecer poderia ser é, seria, não estaria errado você bracha, tudo bem mas sai tá daquela ideia de se você fica ali entre os meus braços se você permanece ali é uma diferença assim muito Sutil muitas vezes no dia a dia, as pessoas vão fazer uso meio que indistinto de essere estar, então você pode ouvir um ou outro. É mais comum o essere, tá bom? É, mas é o estar mais nesses casos em que te dá a sensação de permanecer em algum lugar. A gente ainda não começou com as sacadas, mas eu vou te dar a primeira agora, que então serão 11 sacadas. Um exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó, mostrar pra vocês. Olha aqui. Eu sou na casa. Eu estou em casa. Por exemplo, qual que é a diferença? Um tá errado e o outro está certo. Como que é? Na realidade, do sei? onde você está? Sou na casa. Oh, vamos sair hoje à noite? Vamos... Tomar alguma coisa ir num barzinho. Chama esta cera. Puxamos esta cera. Vamos sair hoje à noite. Olha aqui. Puxamos esta cera. Nono. Esta cera me estou a casa. Esta cera estou a casa. Significa eu vou ficar em casa. Sempre confirmando essa ideia de que estar Ainda mais aquela sensação de permanecer em algum lugar, tá? Deu para entender? Coloque aqui nos comentários, porque é importante que eu saiba se você acompanha aí o, o raciocínio, se fica clara essa explicação, que se não ficar, a gente explica de outro jeito, tá bom? A ideia é sempre essa, de te ensinar italiano de forma natural, para que você possa começar a falar naturalmente. Por enquanto, a gente está aqui nessa parte, né, de decifrar cada palavra, cada expressão, cada coisa, mas depois, quando você começar a ouvir a música, inclusive, você vai viver alguns contextos que você vai dar alguma resposta e a resposta, talvez, é, né, você vai se lembrar de alguma frase ou de alguma palavra que você viu nessa música, se você ouvi-la vez após vez, e aí vai poder usar no seu dia a dia de forma bem natural. Então... Continuando, me risfiore le labra Erestiamo insieme fino alle sette. Lembra que eu falei que sfiorare é tocar levemente? Me risfiore le labra, quer dizer que você toca de novo levemente os meus lábios plural, le labra. E insieme fino alle sette. E ficamos juntos até as sete esparirá anche l'alba tra baci che sanno di sigarette e desaparecerá até o amanhecer entre beijos que têm sabor de cigarros e desaparecerá desaparecerá até o amanhecer ou inclusive o amanhecer o amanhecer também, esse an que significa também, entre beijos que uh, tem sabor de cigarros. Ok? Plural. Cigareta, singular. Cigarete, plural. Muitos plurais no italiano são formados dessa forma. Se a palavra é feminina e termina com A, aí indo ao plural vão terminar com E. Então, cigareta, cigarete. Cigarro", cigarros, cigarros. Ah, e agora, olha só, agora vamos testar a sua memória, vamos ver. Essa parte se repete na música, a gente já viu isso daqui. E aqui eu deixei entre parênteses as, as partes em português, né? as palavras em português, para que você tente se lembrar, use aí a sua memória, olha aí, se você marcou, se você anotou no seu caderninho, você vai, talvez, você pode consultar e, e, e se lembrar. Mas vamos ver se você se lembra do que a gente viu. Olha, ela diz das tesi sulla a lembra? De deitados na orla até o alto mar. Como se diz orla? Tem que lembrar aí, eu espero. Riva, Riva, é isso aí. Olha só. O pessoal tá na praia, a mãe recomenda ao filho que permaneça Sulariva. Ah, peraí, aqui que eu tenho que mudar só um minutinho. Pronto. Que a criança permaneça onde Sulariva, ou seja, que não vá ao fundo, né? Não vai pro fundo lá do mar. Então, Rimane Sulariva. Oh, lembra que a gente viu rimanere permanecer né uh, rimani sulla riva mi raccomando? <risos> Quantos dias eu vi começar? Quanto visto comentar, Você se lembra como seria esses dias? Isso a gente viu que dias é. Giorni, mas na música está giornate, nem caberia giorni aqui, porque dia, giorni, giorno, giorni é masculino, e giornata, giornate é feminino, então aqui ó, quante, isso aqui é feminino, lembra que eu disse que se a palavra termina com a, feminina, quando é o plural vai terminar com e? Então, aqui é quantas, então seria quante giornate, não poderia ser quante giorni. Aí não rola ali, não dá, assim não dá. O visto cominciare, passado, eu vi começar. Olha aqui, la luce é, adesso in quel locale, como se diz apagada em italiano. A gente passou rapidinho aí nessa palavra. Como que é? Você lembra? La luce. Apagada, é? Spen. Spenta. La luce é spenta. A luz está apagada. Adesso, em quel locale. Te torneremo per gridare. Na, na parte que a gente viu era Dove andavamo, onde íamos para gritar, né? Dove andavamo per gridare, adesso é Te torneremo per gridare, nós voltaremos para gritar. O quê? Não no me importa de. Como se diz nada em italiano? Niente. Non mi importa di niente, io l'ultima notte la passo con te. Prendi da bere e levimi. Mi leve, come si dice? Mi leve in italiano, o levimi. Prendi da bere. Portami. E porta dove vanno le stelle, è l'ultima notte, siamo solo io e te, dimmi che ti, come si dice? Lembrerà Dimmi, dimmi che ti, lembrar, lembrar, come che è? Isso no futuro, olha aqui, ó, falando com tu, na segunda pessoa, tu ti ricorderai, dime che ti ricorderai. Isso parece meme brasileiro, mas não é. Isso aqui é é oficial. É, é, é, é o verbo no futuro em italiano, na segunda pessoa, vai ter esse final aqui, ó, rai. Voltando aos verbos conhecidos, pensa num verbo que você conhece. Vamos aí falar na segunda pessoa. Olha. Mangare comer. Tu, no futuro, você comerá. Tu mangerai. Você me defenderá. Tu me defenderai. Deus me defenderá. <risos> O meme lembra do meme Deus me defenderá nesse caso não poderia ser porque porque a segunda pessoa a segunda pessoa só se eu, te, se eu estiver falando com ele em oração né falando com Deus é, é tu me defenderai porque esse final é segunda pessoa no futuro vamos ver outro verbo é, hum, prendere que é pegar né prende da beber pegue algo para beber então, prende pegar, você pegará, tu prenderá, e é isso aí. Anote, anote, agora a gente vai começar com as sacadas de italiano. Então, vamos lá. A primeira, lembrando sempre que... O objetivo é que você aprenda ó, de forma natural. Então, a gente vai rever algumas coisas que a gente viu e vai desvendar algumas coisas. Anote aí essas frases. E outra coisa, tente criar frases suas. Se você já conhece alguma coisa de italiano, se você não estiver cru, cru, cru em italiano, mas se você estiver, já, já conhecer o mínimo que seja, tente formar as suas frases. Ou se você estiver começando agora... Peça ajuda, ou aqui para mim nos comentários, ou para o Google, né? É, vai lá, e, e, mas assim, o objetivo é que você repita tais informações, repita o que você aprendeu aqui, o que for talvez difícil para você, e você faça isso muitas vezes, repita isso para que você consiga assimilar, para que você consiga memorizar, para que quando você estiver, por exemplo, ouvindo alguma coisa em italiano, você consiga entender e, quem sabe, falar, comunicar aquela informação, tá bom? Então, olha aqui, a gente viu na música o naltre estate passa ela la guardiamo andare via em silêncio. Estate, nós vimos que é verão, tá? Estate, verão. O naltre estate passa e la guardiamo andare via in silêncio. Então, l'estate, por exemplo, algumas frases. Anote aí essas frases, faça a captura de tela, enfim. É, repita essas frases mais vezes, use o Anki. Então, olha, l'estate é la stagione del sole e del divertimento. O verão é a estação do sol e, do diver... e da diversão, do, diver... do divertimento. L'estate è la stagione del sole e del divertimento. Olha, o G explosivinho, stagione stagione começa com esse mudo, o italiano não vai colocar eh, vogal ali na frente, né? Não é stagione. O terminar com i, stagione. É stagione. Repita você em voz alta agora, ó. L'estate è é la stagione del sole e del divertimento. Depois nós temos o autunno, olha, aí, parecido com outono, né? Autunno, autunno. L'autunno è la stagione delle foglie che cambiano colore. O outono é a estação das folhas que mudam de cor. Se você estiver ouvindo em italiano essa frase, talvez fique mais fácil do que se você estiver lendo. Ó, oh, l'autunno è la stagione delle foglie che cambiano colore, que mudam de cor, né? Cambiano colore. Por quê? Olha aqui, foglie. Esse G L tem o som do nosso LH, folie, folie, tá? Às vezes, a gente, né, às vezes a pessoa tá lendo e fala, o que é isso? Foglie, o que é foglie? Não, é folie. Então, agora, repita você em voz alta, ó. La autunna, la stagione delle foglie que cambiano no colore. Toca T, é a sua vez. Inverno exatamente igual ao português, mas quando ele tá com o artigo antes, por exemplo, o inverno em italiano é l'inverno, como se fosse uma palavra só, l'inverno. L'inverno é la stagione delle vacanze invernali e della neve. O inverno é a estação das férias invernais, obviamente, <risos> e da neve, pelo menos aqui. <risos> l'inverno é la stagione delle vacanze invernali e della neve. Repita você em voz alta agora, toca T. e finalmente primavera, que também é exatamente igual ao português, com um o artigo é La Primavera. La primavera, la primavera é la stagione dei fiori e dei colori. A primavera estação das flores de Fiori. E dei colori, e das cores. Então, é a sua vez de dizer essa frase em voz alta. La primavera, la stagione, dei fiori, e dei colori. Muito bem, agora a segunda sacada. A gente vê aqui que quanto às estações do ano, né? Per quanto riguarda le stagioni dell'anno... A, a mais diferentona aí é o verão, né? Lestate. Pois outono é parecido, autuno, e inverno e primavera são idênticos. A segunda sacada é sobre essa singular e plural. Lá ela diz aqui, assim, ó. Tu mis fiori, sfiori le labra. Você toca os meus lábios, está no plural. Saiba que em italiano, labro. É singular e labra é plural. O que, pare... o que é em italiano, no singular, algumas palavras, principalmente em se tratando de partes do corpo humano, são masculino. Isso daqui é um pouquinho mais avançado, tá? Você tá começando agora, não se preocupe com isso. é Só tenha essa informação em mente, para quando você ouvir outras vezes, você vai entender, você vai se lembrar. Então, assim, o importante é saber. Com o passar do tempo, com o uso, você vai aprender também a usar, você vai aprender também essas regras, mas é bom que você saiba. Como uh, a gente sabe, por exemplo, né, em português a gente usa a palavra currículo, currículos, mas é também admitido a palavra no latim, currículum, né, currículum ou curricula, se está no plural, você sabia disso? Eu lembro que quando eu estudava aí, no Brasil, quando eu frequentava a escola, eu me lembro que a professora tinha ensinado isso, né? Que no plural era curricular Currícula é a mesma coisa. O italiano manteve essa regra do latim. Que, se estiver no singular, é masculina. E se estiver no plural, é feminina. Contudo, não. Isso é minoria. Isso aqui é, é, são exceções do italiano. Mas essas exceções ocorrem, por exemplo... É, com mais frequência com relação a partes do corpo. Todas as partes do corpo? Não. Algumas partes do corpo. Por exemplo, labro. Uh, Bracho. Um braço. Um braço. Due braccia. Virou feminino no plural. Due braccia. Um ginóquio. Um joelho. Due ginóquia. Dois joelhos. Um dito. Um dedo, um dito. Cinque dita. No plural, virou feminina. Então, é um dito, masculino. Cinque dita, feminino. Ok? Essa é a segunda sacada. A terceira é sobre o futuro simples. A gente viu alguma coisa durante ali a, a música. Ela diz, né? Esparirá a sábia, se vento. Depois ela disse é, -me que te de me. Então a gente viu esse meme, que parece meme, mas não é meme é, é regra que culta da língua italiana Tu te ricorderai, tu me porterai, tu spenierai. né? Vai apagar, desligará, spegnerai Então futuro, futuro, está falando de tu, vai terminar com ai, como nós vimos e, por exemplo, aqui a gente viu, sparirá, se laxerá, significa que está na terceira pessoa. A areia é a terceira pessoa, né? Por exemplo, seu ex, ou a sua ex. mio ex, sparirá. Sempre terceira pessoa, estou falando dele, irmio ex, sparirá. Esparirá como ah, da minha vida. Ficou estranha essa frase, né? Mas é para você entender que aqui estou falando da terceira pessoa. E se eu estiver falando diretamente com a pessoa? Você vai desaparecer da minha vida? Tu? Lembra? Meme? Final ai? Esparir. Rai, tu esparirai dalla minha vida. Uh, se si lascerá trascinare dal vento. Por exemplo, Marina se si é lasciata andare. Quando alguém, por exemplo, o que, que significa isso? Quando alguém si deixa, né? se deixa conduzir, se si é lasciata andare. Por exemplo, a Marina bebeu muito e se da andária Tava mais nem aí para nada, né? Lembra que laxar é deixar. Se permitiu ir, se deixou ir, literalmente. Tradução literal aqui. Então, Marina se achada andária Mas, se eu estiver falando com você diretamente... Ah não, peraí, mas aqui eu dei um exemplo no passado... A gente está falando do futuro, então Marina se lasherá andare, ela se deixará conduzir, se lasherá andare. Mas se for você, como que é? Tu te lasherai, andare. Final AI é para tu, segunda pessoa, final A é para terceira pessoa, estou falando sempre do futuro. Depois nós temos a próxima sacada, sacada número 4. La luce espenta a in quel locale. A luz está apagada. Se eu fosse dizer que a luz... Oh, meu Deus, não estava aparecendo a minha tela. Então, se eu quiser, por exemplo, dizer que a luz está Acesa. A gente entendeu que La luce é espenta, é a luz está apagada. E se a luz estiver ligada? La luce é acesa. Olha o som do tê. Se for um se só, tem um som, esse tê é bem leve. La luce. la luce. Se tiver dois cês, é um ser um pouquinho mais forte, daquele meio segundinho de força ali naquele, nessa pronúncia do ser. então é accesa, ó, é, luce accesa. Luce, accesa. Diga você agora: a luz está acesa em italiano. É isso aí, é isso aí. Então, acesa ou spenta. Dos verbos, acendere ou spenere. Acende a luz. Apaga a luz. Acenda a luz. Acende a luz. Apague a luz. Spenhe, olha o GN com aquele som do NH, Spenhe la luce. Continuando, a sacada número 5 é precisar de algo, como a gente diz que a gente precisa de alguma coisa em italiano. É avere bisogno, olha o som do GN, avere bisogno. Então, aqui na música ela diz o quê? Não abbiamo bisogno di niente, nós não precisamos, abbiamo, está para noi, noi não abbiamo bisogno di niente, mas se eu for dizer, por exemplo, uh, eu não preciso de nada. Não precisa dizer sempre né, a, a pessoa. Pode dizer diretamente, como na música, non abbiamo bisogno, porque já sabe que abbiamo é para noi, nós, né? Então, se por exemplo, sou io, é a mesma coisa. Nono bisogno. Di niente Eu preciso de ajuda. Como você diria, eu preciso de ajuda. O bisogno. De aiuto, o bisogno de um aiuto. Ok, uh, eu preciso falar com você. O bisogno de falar. Então, avere bisogno é precisar de algo. Tem outras formas de dizer isso? Tem. Em português, a gente tem muitas formas de dizer muita coisa Mas lembre-se que Bisonho Parece mais um animal raivoso em português Na realidade, não tem nada a ver com animal Mas é necessidade okay? Então, eu preciso O bisogno Haver e é precisar Continuando com as sacadas Lá ela diz assim ó, é... Deixa eu tirar isso aqui da tela Resseiam insieme fino alle sette. Esse fino a, fino não significa algo que é fino, como em português, né? Em italiano seria sottile. Não. Fino a qualcosa é até alguma coisa. Então aqui nós temos salde fino al 60%. Descontos, né? Promoções, saldo. Até. 60%, sale fino ao 60%. Olha aqui a outra figura, fino ao 30 de setembro 2022, no L uso uh, da mascherina, no escola bus. Então, fino ao 30 de setembro. Esse fino A estabelece um final para alguma coisa. Fino A. Tá bom? Continuando, nós temos algo que a gente já deu uma antecipada lá na música Que é um verbo em italiano, mas a palavra via Então aqui a gente vai dar atenção para esse via Ali disse, né? O estate passa na música E la guardiamo andare via em silêncio A gente viu que andare é ir Não é andar no sentido de caminhar Andare em italiano é ir quando a, o via junto com verbos dá sempre aquela impressão de embora, fora, entendeu? De algo que vai, tá? Então, andar e via seria o ir embora. Um outro verão passa e o vemos ir embora em silêncio. Andar e via em silêncio. Aí nós temos outros exemplos, não é só com o verbo andar, mas com outros verbos também. Por exemplo, ó. Devo andar e presto, porque ou um apuntamento importante. Aqui é com andar. Então, ó, eu tenho que ir embora cedo, porque eu tenho um compromisso importante. Repito a frase e depois você repete em voz alta. Devo andar e presto, porque ou um apuntamento importante. Tocatê, é a sua vez. piacerei ber estar eu gostaria de ficar mas devo andare via porque ou um empenho mas eu tenho que ir embora andar andare via porque eu tenho um compromisso me piacerei berestare, ma mas devo andare via porque eu um empenho toca ter a sua vez de falar em voz alta mas note aí andar andare via tá vendo esse mi piacerebbe, Olha a pronúncia piacerebbe, Eu gostaria. Hipotético. Depois, mi poi chiamare quando arrivi a casa. Sarojao chito via. Você pode me ligar quando chegar em casa? Eu já terei saído. Sarojao chito via. Precisava desse via aqui? Não, não precisava. Poderia ser é, sarojao chito. Não, não precisava, mas para você ver como se encontra esse via é, junto com verbos que dá, reforça, neste caso eu reforça a ideia de que, foi, que já saiu, né? Está fora. Então, ó, mi poi chiamare, olha o som, chiamare, o CHI não é o som de chi, mas é de ki, Então, mi poi chiamare, quando arrive a casa, você pode me ligar ou me chamar quando chegar em casa? Sarojá o chi via? Toca a te, em voz alta, e essa frase. Me dispiace, não posso prender em prestito e soldi, li ho já dati via. Me dispiace, não posso prender em prestito e soldi, li ho já dati via. Sinto muito, eu não posso te emprestar o dinheiro porque eu já... Dei já mandei, já dei, a gente não fala de embora, né? Mas dá essa sensação que já foi embora, né? Esse daqui via esse daqui é do verbo dar, que é o dar, como em português. Depois devo correre via, um treino da prendere. Poderia ser somente devo correre. Tenho que correr? Poderia. Mas devo correr via? Tenho que ir correndo, sabe? Dá aquela sensação de ir esse via. Ou um treino da prendere? Tenho um trem a pegar. Repita você em voz alta. E finalmente, não posso credere que hábia no via tu te cose ancora utilizabile. Não posso acreditar que tenham jogado fora, butado via, e significa jogar, mas não jogar a bola, é jogar mesmo, lançar. né? É, então, butar e via, que muitas vezes a gente bota via las faturas, ou simplesmente buta las né? Que joga fora o lixo. Então, butar e via jogar fora. Então, não posso acreditar que tenham abiano, a sílaba forte lá no a, não é abiano, é abbiano. Não posso acreditar que tenham jogado fora todas as, aquelas coisas que estavam eram ainda utilizáveis. Não posso credere que abbiano buttato via tutte quelle cose ancora utilizzabili. Toca a te é a sua vez de ler em voz alta essa frase. sempre com essa ideia que aprenderá você que tu imparerai. Olha aí o meme que você aprenderá italiano naturalmente. O italiano do dia a dia, agora a gente vem com cigarro em italiano se escreve com S, porque muitas vezes a gente pode ser influenciado por como a gente pela nossa língua portuguesa, né, cigarro com C. Se fosse cigarro com C, a pronúncia seria diferente, seria tigarete, sabe? Se em vez do S fosse o C, seria tigarete, mas não é, é cigarete, cigarete, plural, são cigarros. E lá ela diz na música, né? Esparirá que larba trabate que sano de cigarete. E desaparecerá o amanhecer entre beijos que tem gosto de cigarro, que... Uh, que tem gosto de cigarro. Uh, sempre com, a mesma, uh, com o mesmo verso daquela canção, né? A gente tem o amanhecer ou entardecer. L'alba, como nós pudemos ver, é o amanhecer. L'alba, sempre o esquema aqui do artigo, então isso aqui seria o amanhecer, por isso que tem esse L. Aí quando você estiver ouvindo vai parecer que é uma palavra só, l'alba. Mas, na realidade, a palavra sozinha é alba. O L, antes de consoante, ou no final de uma palavra, tem é, esse som que é diferente. A gente, no português, né, em português, a gente dá aquele somzinho de U. A uba seria, né? Em italiano, não é assim. Nesses casos, você vai colocar a ponta da sua língua bem atrás dos incisivos, né? dos dentes frontais. Então, olha aqui, ó. Uh. Quando você for falar, você vai falar assim, ó. Lalba. Uh, uh, uh, uh. Ai, Ana Paula, mas é difícil. Uh. Muitos de vocês reclamam que é difícil falar Lalba, por exemplo. Uh. Colocar essa linguinha aí atrás dos dentes, né? Uh. Quando a gente faz o U, o, o som vem da garganta. É um som gutural, né? Uh. A gente não encosta a língua em nenhum lugar, né? o uh. Mas quando... É o L, a gente, em italiano, a gente faz esse movimento aqui. Pontinha da língua, é, no palato, né? Saiu da boca ali, uh, Alba, alba. Mas é difícil, então tenta alaba. Tentou? Facinho, né? Alaba. Agora tira aquele A. Alba. Tira aquele A, ó. Alba. Alba. Ficou fácil, né? Fala aí. Só por essa eu já mereci um like aqui nesse vídeo. Se você ainda não deixou, deixa o seu gostei nesse vídeo. Porque essa dica aqui, ó, é dica de milhões. Então, voltando aqui ao assunto. Amanhecer é alba. Ou com artigo, ou amanhecer, l'alba. Ó, mi piace alzar mi presto per vedere l'alba. Eu gosto de me levantar cedo para ver o amanhecer. Mi piace, eu gosto... Mi piace alzarmi presto per vedere l'alba. Tocca a te, a sua vez di dare in essa frase. Como che entardecer o pòr do sol é tramonto? Então, olha qui: oh, il tramonto è il momento perfetto per scattare foto e ammirare il cielo colorato. O pôr do sol ou entardecer é o momento perfeito para tirar fotos e admirar o céu. E cielo, cielo, olha a pronúncia: não é cielo, é cielo, il cielo colorado, o céu colorido. O tramonto é o momento perfeito para escatar e foto e admirar o cielo colorado. Adesso, toca a agora é a sua vez de ler em voz alta. Vai aí. É isso, e agora, por fim. Isso daqui, por que, que eu escrevi isso daqui? Por que, que isso daqui foi como sacada? Porque tem muita gente que escreve bacio com dois Cs. Tchau, Ana Paula, um bacio. Não, um bacio. Lembra da, da... que até com relação à pronúncia, isso com o tempo, conforme você for estudando italiano, você vai se acostumar. Eu sei que no começo é difícil. Olha, por exemplo, meu sobrenome é Pace que significa paz em italiano, P-A-C-E, não só C, pace, paz, e eu me lembro de ficar perguntando para o meu pai, que meu pai era italiano, né, e eu ficava perguntando para ele, mas pai, e se fosse com dois C's? Porque para mim, eu pelo menos tive muita dificuldade com as duplas em italiano, então assim, a primeira coisa que eu quero te dizer é, tranquilo, tranquila, se você não conseguir ainda identificar, com o tempo você vai conseguir, e, bacio, como é uma coisa que a gente escreve sempre, né? A gente tem mania de, ah, um bacio, um bacio, um bacio. É só pra você lembrar, porque esse é um erro muito comum entre os brasileiros ou ítalo-brasileiros, escrever bacio com dois Cs. Porque a, a gente tem a tendência de achar que todas as palavras em italiano têm duplas consoante. Mas não, bacio é com um C. Se tivesse dois Cs, seria bacio, tá? Tá? Bacio, bem leve, ó, pronúncia, ó. Bacio. Um bacio. Due, ba, bate, bate. Não era isso que eu queria falar, mas era. Se fosse com dois Cs, o que não é correto, seria bacio. Ou bate. Não. Aquele não é forte, não. É bacio, bate. Lembra que um bacio, bom, bueno, é um bacio, delicado. Não sempre. Mas, lembre-se disso, delicada pronúncia, bacio, bacio, baci, tá bom? Um ser somente. Sempre aquela mesma frase, né? Esparirá anche l'alba trabate, che sano de sigarette. Se fosse com dois ser, seria esparirá anche l'alba trabate? Não, olha como é bonito, ó. Esparirá anche l'alba trabate, que sano de cigarete. Em vez, né, por outro lado, sigarette. Tem dois T's no final, cigarete, então, é aquela meia pronúncia, né? Dá aquela forçadinha nesse final aqui, ó, T, cigarete, cigarete, tá? Senão seria cigarete. Esse é um outro erro muito comum dos brasileiros, mas eu vou deixar para outro dia. A gente vai falar sobre esse final de palavras, eu já vi, assim, gente demais forçando a última sílaba. E a gente vai falar... Você quer falar sobre isso? Quer falar? Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Eu quero falar sobre a, o exagero no T final das palavras. Então, aqui, ó, exemplos com frases com a palavra bate. Se você puder, grave, grave aí no seu celular a sua pronúncia, porque conforme você vai estudando italiano, depois você vai ouvir como você falava e como você es estará falando quando você ouvir novamente. Então, olha aqui. La vita è troppo breve per non baciare que se si ama. Então, seja o verbo, seja o substantivo, é bachare, io bate, tu bate, lui bate, um bate, o doe bate e por aí vai. Sempre um ser só, é né? que depois muda dependendo da palavra. É sempre a mesma coisa. Então, ó, a vida é breve demais, esse troppo é demais. Per non bachare que se si ama, para não beijar quem se si ama. La vita è troppo breve per non bachare que se si ama. E baci sono come una pozione magica che ti fa no sentire vivo. Os beijos são como uma poção mágica que te fazem sentir vivo. E baci sono come una pozione magica che ti fa no sentire vivo. E bati sono linguagem universale dell'amore. E bati sono linguagem universale dell'amore. Os beijos são a linguagem universal do amor. Agora pare esse vídeo aqui, neste minuto e. Leia em voz alta, se puder é grave. Leia em voz alta essas três frases, tá bom? É isso aí, gente. Chegamos ao final dessa aula. Que foi bem completa, bem profunda. Na medida do possível, porque tem muito a ser explicado. Cada tema desse, se a gente pegasse, daria aula para mais de metro. Mas na medida do possível, como eu digo sempre, esse é o objetivo que você... Aprenda a falar italiano do dia a dia de forma natural, porque olha aqui como a música traz esse modo de falar naturalmente, porque a música faz parte do nosso dia a dia, você não está memorizando aquelas frases prontas, aqueles diálogos intermináveis, chatos pra caramba, você está aprendendo com uma coisa maravilhosa que é a música agora... Lembre-se de salvar na sua playlist, e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso me ajuda muito para que eu continue publicando coisas aqui, para eu saber, é, é, um, é um modo de eu saber que você gosta do meu conteúdo, gosta de como eu... É, leciono, como dou essas aulas e continue aqui no canal, assista as outras aulas, que tem uma riqueza que interminável no que diz respeito à língua italiana. Inclusive, tem uma playlist somente de músicas italianas, tem mais de 70 músicas italianas aqui para você ah, aproveitar, aprender italiano com muito prazer. E... Só um recadinho, se inscreva no evento Vita que vai acontecer em breve. Acesse italiaconapaula.eu para você saber quando vai ser o evento e eu vou te ensinar como você vai poder falar italiano naturalmente, de forma né, natural, o italiano, esse nosso italiano do dia a dia. Falar italiano como os italianos falam, mas como? De forma natural, prazerosa, você nem vai nem perceber que você está falando italiano. Você vai ver se está falando italiano, tá bom? Então, se inscreva gratuitamente nesse evento. Esse evento será 100% online, 100% grátis. E aí, a gente se vê lá. Um beijão, né? Te vediamo, te vediamo na próxima lezione. Tchau.